Tudo bem com vocês? Então, é, hoje eu vim trazer cinco filmes animes aqui pra vocês. Eu não sou nenhum otaku, eu não sou, tipo, eu não sou nenhuma expert em coisas de animes, dessas coisas e tal, mas eu gosto bastante. Então eu fiz uma listinha de cinco animes aqui pra mostrar pra vocês. Alguns de vocês talvez devem ter assistido, pode ter assistido, ou também não pode ter assistido. Ou talvez seja um anime novo que eu estou apresentando pra vocês. Música o primeiro filme anime que eu escolhi aqui da minha lista foi O Meu Amigo Totoro, de 1988 Ele foi feito pelo Haya... Hayao Miyazaki Se você não conhece esse filme, mas acho que você conhece esse personagem Que eu vou deixar aqui na imagem aqui pra vocês Esse filme é muito fofo hum. É mais um pouco meio que meio fantasia. e fantasia, mas ao mesmo tempo é um pouco pé no chão. Então, se você não viu, acho que a maioria das pessoas já deve ter assistido esse filme. Porque ele é bem famosinho, assim. Muitas pessoas conhecem mesmo esse personagem. É, mas se você não assistiu, assista. Porque se você tá gostando de anime, se... O segundo filme é O Túmulo dos Vagalumes, de 1988. O diretor do filme foi Isao, Isao Takahata. Meu Deus, não consigo falar. O filme foi produzido pelo Isao Takahata. Esse filme eu assisti a primeira vez Quando eu tinha 8 9 anos de idade Eu tava na quarta série A minha professora que apresentou esse filme Ela colocou lá na classe lá pra assistir E eu simplesmente eu não sei como dizer Quanto é profundo esse filme Ele é mais ou menos Acontece na época da guerra Da segunda guerra mundial, se eu não me engano É muito emocionante porque História de dois irmãos É quando cai a bomba de Hiroshima Eles moravam naquela área de Hiroshima É da onde caiu a bomba Explorei tudo e e, é, esse, esse anime conta mais ou menos como foi a vida desses dois irmãos que é o irmão mais velho e a irmãzinha mais nova, e as aventuras deles então é bem emocionante então se você quer emocionar muito se você gosta de histórias de segunda guerra mundial, ou você quer saber mais sobre o que aconteceu em Hiroshima e tal você assiste esse anime que é muito muito emocionante o terceiro filme que eu vou apresentar pra vocês o Reino dos Gatos de 2002, é também feito pelo estúdio da Ghibli, esse filme conta. Conta a história de uma garota que, acho que ela começa a falar, meio que entender os gatos ou falar com os gatos. Eu não sei, só sei que é meio louco, é tipo Alice do País das Maravilhas, só que é repleto de gatos, tipo, praticamente tudo é gato Ela até vira um gato depois na história Eu não entendo, assim Eu entendi, mas não sei explicar direito Então assiste Se você gosta de fantasia nível Alice dos Países, Maravilhas Eu quase não soube E eu acho muito, muito fofinho esse filme Esse filme não é tão maluco quanto o filme A Viagem de Chihiro Que particularmente eu acho muito assustador aquele filme Porque tem muitos monstros e tal Se você gosta de filme assim meio monstro Eu também indico... A... A viagem de Hiro pra você. Mas particularmente eu não vou indicar porque eu não gosto. Eu acho muito estranho até demais vários fantasmas. O quarto filme da minha lista chama Tokyo Godfathers Eu não sei como fica em português Esse filme eu assisti recentemente e... Mas eu amei demais Esse filme conta sobre três personagens Um é uma menina que mais ou menos deve ter um 16, 16 7 anos nessa idade assim, Ela é jovem ainda O segundo é um mendigo, casado, total E teve vários problemas E o outro é um travesti E eu achei muito engraçado eles pegarem esses três personagens como principais e colocar no filme Desenhos. e é bem engraçado o filme conforme você vai assistindo porque além de ter um ter um pouco de humor mas também tem um pouco tipo de seriedade também assim, porque conta uma história de Natal não só deles mas eles moram na rua os três encontram um bebezinho acidentalmente, eu não sei encontraram esse, esse bebezinho e eles pegaram para cuidar é assim vai a história e depois conforme vai indo vai descobrindo as coisas que vai acontecendo não só com o bebezinho, mas também Com os três principais O que aconteceu pra eles estarem ali na rua E tal, é muito interessante E é um conto mais de Natal, então se você gosta Esses filmes, assim, mais de Natal Eu recomendo assistir mais Natal, mas eu não liguei Eu, eu, eu gosto de assistir, eu gosto de cantar músicas de Natal, assim, no ano inteiro O quinto e último filme Chama A Garota Que Conquistou o Tempo De 2006 é, é um filme sobre uma garota que é bem Não tem muita sorte, ela é bastante atrapalhada No dia a dia dela, é engraçado do dia, assim e acompanhar como que a vida dela antes e depois que ela encontra um negócio Faz ela voltar no tempo Daí meio que como ela é um pouco desastrada Então ela volta o tempo pra consertar algumas coisas que ela acaba errando e tal Mas é bem legal e é bem engraçadinho E é um pouco mais meio que romântico assim Eu vi esse, esse filme tem no Youtube Então se vocês quiserem assistir esse filme no Youtube e tal Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Então é isso, esse foi um os meus cinco filmes que eu gostei pra caramba, assim, até agora claro que tem outros filmes e tal essa aqui é a minha lista, então se você tem a sua lista, coloca aqui no comentário pra eu saber, ou coloca em no comentário animes, desenho que eu não citei aqui tipo, ah, assiste isso aqui esse anime é legal também, então coloca aqui no comentário que eu quero saber o o que, qual são os seus tipos de gosto o que vocês gostam é, eu fiz essa lista aqui, é por causa que eu tô na escola de design e tal, e eu tô descobrindo jeitos de desenhar tipo, não só jeito, mas cada artista tem o um seu toque diferente, a tabela de cor de cada filme é diferente, então eu, eu tô meio que descobrindo tudo agora então por isso que eu fiz essa lista aqui de desenho aqui pra vocês, não só pra vocês que eu fiz esse vídeo mas também pra mim, porque eu gostei bastante desses animes, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo, se você tá vendo esse vídeo assim, ó, agora. Oi, tudo bem? Meu nome é metade? <risos> Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tô bem japonesa porque ó, eu vesti um kimono Eu tô com brinco de sushi, olha só É sushi, gente Eu também fiz esse cabelinho meio que japonesinho aqui pra vocês A franja já tava cortada mesmo mas... <risos> Esses dois negócios É meio besta, meio tipo criancinha Mas só não sei fazer direito Porque tá meio torto, mas... Tchau Uau, eu voltei de novo Não, tô brincando <risos> Tchau